Vamos ao vivo agora com o Albert Silva. O Albert chega trazendo as primeiras informações para a gente do setor policial. Albert Silva, bom dia para você. Bom dia, Ana Cristina. Bom dia, Beto Silva. Bom dia para toda a nossa audiência. A gente começa a trazer aqui as ocorrências das últimas 24 horas no plantão policial aqui de Lagoas e também de toda a região, destacando para uma ocorrência que aconteceu ontem, Ana, por volta do meio-dia e 20, a Força Tática foi até o Jardim Paranapungá, visualizou um veículo, né? Um veículo gol. E a hora que a, esse condutor que estava nesse veículo gol aí percebeu aí a presença, a aproximação aí da polícia demonstrou né, aquela suspeição. E aí ele acabou aí acelerando o carro, aí os policiais falaram assim, ó, opa, veículo suspeito, viu? Vamos atrás, a polícia foi atrás e acabou abordando aí esse veículo, gol, né? Tentou aí fugir aí de uma possível abordagem, foi feita essa abordagem policial, Ana. E assim que o condutor desceu, ele já disse para os policiais, já foi se justificando, viu? Ele falou, ó, esse carro não é meu, eu peguei emprestado. E aí a polícia falou assim, então tudo bem, fica no cantinho aqui que a gente vai fazer aí uma consulta para saber se está tudo certinho. Se tiver tudo certinho, a gente vai liberar você. Dito e feito, viu? Fizeram aí a consulta, os policiais já estavam aí desconfiados aí desse veículo. Constataram que o automóvel se encontrava é, em busca, né? Porque ele era produto de furto e roubo. E esse furto e esse roubo desse veículo aconteceu no litoral paulista, no Guarujá. O condutor, ao ser informado aí que o veículo se tratava. Produto de furto, ele falou que teria comprado esse veículo pelo valor de 14 mil reais. E agora a polícia quer saber de quem que ele comprou aí esse veículo... O veículo e o condutor foram encaminhados para a delegacia de pronto-atendimento, foram apresentados aí para a autoridade de plantão, ficando aí à disposição da justiça, portanto, esse veículo que ontem foi recuperado, produto de furto no litoral paulista, foi recuperado aqui entre as lagoas ontem, por volta do meio-dia e 20, né, pela Força Tática, no Jardim Paranapugá. Está à disposição da justiça esse veículo e deve ser restituído né, é, para o pro dono, né, que infelizmente aí, é, acabou perdendo esse veículo no litoral e esse carro acabou aparecendo aqui no estado do Mato Grosso do Sul, aqui em Lagoas, Ana Cristina.